E minha. Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vamos assistir a bastidores de Paixões e Entregas. Eu sei que você está muito ansioso pela estreia da última temporada de Paixões e Entregas. Eu também estou, todo que está? Porém, daqui a alguns dias, provavelmente. Podemos gravar tudo que falta e, quem sabe, para o fim desse ano de 2021 iremos estrear os cinco últimos episódios maravilhosos que estão da terceira temporada de Passiones. Enquanto isso, irei compartilhar com vocês alguns vídeos de ensaios barra bastidores da primeira temporada que eu tenho aqui. Já faz um bom tempo, lógico, né, que a gente gravou em 2019 isso. E nada, queria compartilhar pra vocês pra ter essa relembrança legal Que foi muito bom gravar nesses dias, a gente tava se conhecendo, lendo texto Bom, vocês vão poder ver tudo em vídeo e eu vou deixar pra vocês agora machucou? A gente pode ir numa enfermaria? Não, está tudo bem, obrigado. Não, não. Gente, peraí, rapidinho, desculpa, é que eu fiz uma doença, eu não tô querendo me meter não me exibir, não, mas. toma uma coisa aqui que você falou como se estivesse perguntando. Isso, isso. A mas é porque fala... eu estou lendo só depois. Então, porque é que você fala. Então, é quem sai de falar, Não sei Você se machucou? A gente pode ir na enfermaria. Tá. Não, está tudo bem, obrigado. Vai. A Alejandra. A Alejandra e o Lucas, abraço Federico. Como é que você a passar no rosto de Federico? <risos> Ai, meu amor, será que eu perdi um tempo pra perder dor mesmo? Mal nesse lugar, mas conheci esse garoto, que encantador, Federico Peraí, peraí, sabe, sabe, ó, uma nota <risos> Você poderia usar, em vez de você usar como, como fala, você poderia usar como... Ah, pensamento, pensamento? né? Pensamento, ah, é. pode ser Vai você Sim, encher. sim, gravar é. aí grava, é. É, você grava. Tá. aí essa frase final esse você pode usar também, também. Como pensamento Tudo Pode tipo... ser porque se você vocalizar fica muito estranho, então se você pensar fica mais legal. Ok, ok. Tô muito empolgada para essa audição, eu quero muito estar tá, para o Secret. Você pode até tentar, mas já sabe que quem vai ganhar aqui sou eu, né? Prossiga. Ah, tá. Eu acho que esse seu pensamento... Eu assim que eu tenho. Eu acho esse seu pensamento muito errado, todos nós temos a chance. Todos dois, mas dois, só tem vocês dois? é. Ah, Bom, pessoal, vocês foram selecionados para fazer a audição presencial para entrar para o grupo Secret. Lembrando que temos disponível apenas uma vaga para o grupo. Hoje temos quatro integrantes. Quem será o tão esperado quinto integrante? Não é deita na Carolina, né? Eu acho uma perda de tempo chamar alguém mais. Já estamos ótimos assim. Aliás, tem pessoas que deveriam sair. Nessa hora, a, se, é, a câmera tá na cara dela, aí ele vira assim pro lado e tá ele. E a, tipo assim, assim ah, tem pessoas. Assim, quando ela faz é, assim, ó, tipo pessoas, aí vai virando junto. É, pode ser, é. Pode, ser, pode ser. Tem pessoas que deveriam. Eu não tô entendendo esse hate em mim. Sai. Não tô <risos> Que você é lerda, meu amor. Pode nem fazer uma opção, aquele menino que fez mais cedo. Entenderei? Okay. <coughs> é ele for bom, ele vai conseguir entrar, gente. E eu espero que não. Não gostei nada. Na audição, vamos avaliar a performance da cap... capela. A ah, performance a capela de uma música autoral que poderá ser um dos próximos singles do nosso grande mundo, Secret. só que o resto não tá. E tá. Aí, a Sarah podia fazer o figurante. Não, mas... Aí... Você vai ter que falar duas falas você falar Ah, eu? É. é Ai, gente, estou muito empolgado para essa audição Eu quero muito entrar para o Secret. Vocês podem tentar Pera. Pela oportunidade Falso Essa música Pequeno toque você, Que você cantou Ela foi feita para alguém? Especial? Algum amor? Eu amei essa música Eu não vejo a hora da gente performar ela <risos> Gente, eu vou ver onde foram a Maitê com o Alejandro Esses dois vão apontar alguma coisa Isso aqui eu acho que você pode pensar. falar Ai, é, Sorry. Tipo, um pouco afastada, sabe? Na verdade, eu posso... Ai, pera, calma Por exemplo, você coisa. fala assim Ela Gente, eu vou falar ver assim. onde foram a Maitê e o Alejandro Começa a andar Esses é, dois vão apontar alguma coisa esse, Esses dois pode, pode ser um pensamento meu Pode ser também É, então beleza Pode ser também, pode ser um pensamento só que ter que mandar um áudio, né? Um... Essa cena aqui muda assim, ó. Você foi um dos melhores falou que você foi o melhor. Você tem duas pessoas. É, você não pode ser assim. um dos melhores de dois. Tá. Você foi o melhor. Então, é... É. Você foi é. o melhor. A gente, tava aqui, a... a gente tá aqui na parte de trás. Ele levava dois só até muito legal. Por mim também não. Ainda bem que tem mais uma pessoa pra adicionar. <risos> <A audiência. risos> Muito bem, eu gostei bastante, Lucas. Pode se sentar. Agora vamos adicionar okay. os demais. Tá, aí a gente vai fingir que você tá cantando e tal... Aí... Eu, essa parte que eu vou ter aqui? É. é. Você pode dançar alguma música. Tipo, oh, é, vai, é, um take. é um take pra você adicionar pro grupo. Mas nessa parte vai estar tá uma música por, por cima. Aleatória. Eu vou estar fingindo a, dançar a dançar lá, minha tipo, câmera te rondando. E cantando? É, é tá mas tá Pode ser tipo, um pra você tipo, de uma, uma Tipo, igual em after aí. school lá, cantando shampoo, dançando assim da é, tá. música. É, é, tá. é razão pode ser shampoo. É. Tá, beleza. Tá, passou. Tá. Bem, creio que já. Isso pode ser interpretado de muitas formas. Tá. É, Sendo acabou a cena. Assim, ok. Sempre assim. Ah, agora é a gente fala. Não, não, ah. a gente vai gravar isso aqui agora. Eu não aguento ah, é não... mais é aqui. Verdade. A gente tem que sair essa coisa para ser apoio. Não, você vai ficar é tá pra agora? receber é. o resultado, vamos, né? Vamos, vamos passar então, a cena 5, aí quando tipo, a gente for gravar, a gente ensaia a 4, aí depois. Vamos gravar pra ela na escada. É, porque assim pra mim. Tá meio mole, mas.. Ah, tá, esse aqui não tá sentado, né? ter é nas outras áreas esquerdas. Você acha que eu não vi? ele ficou de olho no meu namorado. Foi dele é seu, meu amor. Fica tranquilo. Se assim, se não, juro que mato. Beleza. Gente... Aí vem pra... o ensaio de hoje. Eu falei, eu estou livre. Impossível eu não vir ensaiar hoje. Lógico, que eu ia vir. Estou livre. O dia todo. É Vamos lá, galera. Estou sentindo que vocês não estão dando. tudo. Olha só, querida, quem é a verdadeira estrela desse grupo aqui? É o Lógico, sou eu, né? Eu sou o Tom Vocês podem parar de brigar com besteira? Thalia, quando será a próxima audição? Precisamos de uma pessoa já, ó. Calma, audição é amanhã. Amanhã? Mas vocês não avisam nada. Ai, não é se bom. faz esquecida não, meu querido. Todo mundo já sabia. A gente não pode fazer nada, porque você não tem memória. Vamos parar de conversar e ensaiar já? É isso mesmo, vamos lá. Coloca a música aí. Um, dois, três, quatro. Difícil. <risos> <risos> é... Então, bora. Relevante. Ele não é nada. Nunca mais vamos ver Nunca mais vamos ver ele novamente. Apenas um zero à esquerda. Não é pra me gravar, tá, amigo. <risos> a gente <risos> não é melhor a gente. É, tá. <risos> <risos> só ensaiar. Ele é relevante. O Frederico é seu. Ele é só um outro zero à esquerda. A gente nunca mais vai ver ele. Isso é mas... não há, você não acha? Ah, Por no caso aí. vai lendo a sua. Mas você não acha que eu não vi que ele ficou de olho no meu namorado? Amorei, fica tranquilo. Eu diria que não vai te largar pra aquela purpurina que você foi sentado. Que é assim não, é, não, é não é isso. Não, é isso. Não. Não. Não. não. A gente só pra... gay, gay, tá então. lá Aqui é gravações. Ah. Hã? Não. É interpretação, eu não sou gay. Não? Não. não. Vai. <risos> Você é um laia, heterossexual laia, flex? Laia, laia, laia. Você aqui. é um heterossexual flex? Rápido. <risos> <risos> não, ele já tá começando Eu não gostei nada desse caroço. Hum. Amor, irrelevante. Ele é o zé na esquerda a gente nunca mais vai ver ele. Só que você acha que eu não percebi que ele foi de meu namorado? Foder. é seu, ele não vai te trocar por um qualquer que assim seja, porque eu juro que eu mato sabe que eu te ajudo vamos eu não gostei nada desse garoto ele irrelevante é fica tá tranquilo, ele não é nada só dos zero esquerda, a que? gente nunca mais vai ver ele mas você não acha que eu não percebi que ele ficou de olho no meu namorado? fica tranquilo, o Federico é seu vai te trocar para uma pessoa qualquer, né? Que assim seja, assim, porque se não, eu juro eu mato. Ah, então, mãe. Vai, <risos> foi bom. mal, gente. bom sua avó ficou bom. Tá bom. É, ok? Aqui. okay. Tá. Aí você fala, você que tá na frente, garoto. Aí, aí pausa. Aí já ele lê a parte dele e fala, aí até a minha parte. Entendeu? Aí rapidinho. Aqui? A gente dá um pouquinho? Aqui? é a gente é tá parado aqui. aqui. Tem um monte de gente ali. É verdade. Ai, ah, viado, é nada, Mas é teatro. Ai, mas não pode olhar na câmera. Tem que separar. Ele chegou, gente chegando tipo, desesperado, vendo vocês discutindo. Ah. Deixa eu falar de novo então a minha. É, pode ser. Um, dois, três, gravando sem falar. Gravando. Ei, cuidado por onde andam. Sim. Ei, olha por onde andam. Olha você por onde anda, meu amigo. Você é que tem que dar licença. Sabe com quem que você tá falando? Ah, eu falei errado. Eu falei errado. Não, é, mas você fala com a gente para. Não, você fala com o gente para. Não, mas ele falou que você vai cortar e depois da outra parte. Já faz carão, menina. Só faz de cara, um cara de malvada. Já notícia no vídeo. Já é vídeo, tá? É vídeo, tipo muda assim. Já já caramba, hein. Já. Não, começa. De novo agora. É Não, é, vai. Até que tinha desfocado, pode ir. Tá. É, ela tá bem a. Ah, ela desfocou, peraí. Já. Já, ah, isso é muito. Não, isso tá muito pornô. Espera aí, espera aí. Não, não, mas que isso parece uma pornô. Já. Ah, não, é? não esquece de falar. Manda a fita aí. Manda a fita a fita aí. Manda a fita aí. Não tem como. Não vai gravando. Eu vou falar pro neto. Capítulo 3, cena 4. Ai, mãe, tem gente que vai fazer alguma coisa com o Lucas. Ai, eu também acho e eu sou e serei a única Diva do Secret Cala a boca, eu não tô falando disso eu Tô falando de roubar o Federico A gente foi um fim com Ah, tá, isso também E se a gente mandar o Federico para bem longe? ele <risos> não ficar perto do Lucas, tá? Tá, mas e aí deixa o Lucas no grupo, cola a lógica Tá, mas aí eu penso em alguma outra coisa O importante é tirar aquela criatura Aquele barril das cataratas de negra para fora daqui Ele vai se arrepender de ter colocado o primeiros de volta do Brasil E mexido é, com o meu namorado ou não me chamo de uma educação nessa cena 4, capítulo... não cena Ca... 3 capítulo 3. 3, 3, cena 4 ah, tá eu tenho que fazer alguma coisa pra acabar com o Lucas Fala de novo vai, dá os coisas de novo dá as claquetes de novo Capítulo 3... É. Capítulo 3, cena 4. mas a gente tem que fazer alguma coisa pra acabar com o Lucas. Ai, eu também acho. Aquela criatura tá querendo tirar meu poço do seguinte e eu sou a única sempre serei a única diva do seguinte, tá? Cala a boca, porque eu não tô falando disso. Eu não quero saber o que acontece com você. Eu tô falando de roubar o meu namorado. Tá, isso também. Ai, a gente podia mandar o Federico pra... Bem longe, e assim eu nunca fico sozinho. Ah, é. E o que, que adianta eu mandar fazer ele pra longe e achar o Lucas no grupo? Cadê a lógica? Ah, mas aí eu penso numa outra coisa, né? Afinal, eu me chamo Maeta Cassina da Saporeta e ele vai se de ter feito aquela bendita audição. E de ter botado os pés nele de volta no Brasil e mexido com o meu namorado. Isso aí, <risos> de... Capítulo 3, cena 4, ação. Mas a gente tem que fazer alguma coisa pra acabar com Lucas. Ah, eu também acho. Aquela criatura entrando no grupo vai estar ameaçando o meu posto. Eu sou e sempre serei a única ativa do Sigate. Cala a boca, não tô falando disso. Eu não quero saber a sua posição no Sigurd. Eu tô falando de roubar o meu namorado. Ah, tá. Tem isso também. E ah, a gente, pra abalar a relaçãozinha deles e mandar um federico pra cá. bem longe. Ah, só que aí você manda o Federico pra longe e deixa o Lucas no grupo. E qual a lógica? Tá, mas aí eu penso em alguma outra coisa, né criatura? Tá, mas ele vai se arrepender de ter colocado os pés dele de volta no Brasil é, e sim, se mexido é com difícil. o meu Federico. Eu não me chamo de que com a Samara Eu acho que... Eu acho... Maitê, a gente tem que fazer alguma coisa pra acabar com o Lucas. Ah, eu também acho. Aquela criatura tá querendo tirar meu posto Tá querendo tirar os horrofotes de mim e eu sou e sempre serei a única dos, Ai, diva do Secret. Cala a boca, não quero saber se eu posso falar no Secret. Eu tô falando de roubar o meu, namorado é. Ah, tá. Tem isso também. Tive uma ideia. Se a gente mandar o Federico pra bem longe, acaba toda a relaçãozinha tá dele. É. é, só que aí deixa o Lucas no grupo e com a lógica. Não, mas aí a gente pensa em alguma outra coisa. Ou melhor, eu penso, né? Porque você é Colocar os pés dele de volta em Brasil, e vestir o meu Federico. É isso aí. <risos> e se ele morreu? Essa é a melhor coisa que ele já fez em toda a vida dele. Tá, tudo bem, eu também acho que se ele partir pro céu, vai é bom, mas. A gente, você principalmente, pode se meter em problema. Mas tem. Calma. Não pense em problema agora. É tudo certo. Relaxa. Corta aí pro o telefone. O vídeo vai chegar daqui a pouco e a gente vai gravar a música nova dele. Será que vai ter algum problema em gravar? O vídeo vai chegar em breve, não é? Daqui a pouco. Alô, Oi, Oi, Lídia, tudo bom? Ai, aviso, pode deixar que eu aviso a ele assim. Tá bom então, um beijo tchau! O que queria, queria? Lidia vai chegar em breve. A gente vai sair e a gente vai gravar. De novo dele, Mas será que vai dar algum problema com a morte do Lucas agora? Não, eu. Olá pessoal, hoje estamos aqui gravando Passionas e Intrigas, estou aqui com a Júlia maravilhosa, que faz a Maitê. Estamos aqui com o Léo também. Oi gente. O Jonathan, que faz o Yuri E a Grazi tá ali. Grazi. Nossa Thalia. E vocês vão ver bastante coisa aí de bastidores. Estamos aqui aguardando. O Dio e o Fê, pra gente dar continuidade. E é isso, gente? Aguardem que logo mais tem, hein? Também estamos aqui com o El, que faz a Pandora. Lindo, maravilhoso. E só falta dois pra gente dar continuidade, né? Esperamos que eles cheguem logo pra gente continuar. Ele não dá um pouco a cabeça, nós somos amigos. É claro, melhores amigos. Aí você senta na cola do pederilho. Vocês namoram? Claro, por tá muito tempo, eu não ainda. Estaria entre. Gente, precisamos nos reunir. O Lídio está chegando e vai... calma. O Lidio o está chegando e a gente vai dançar junto. Essa parte fala que E o Lídio? A gente fala que a gente vai ensaiar, a gente não vem, né? Porque ele não está chegando. Ele vai aparecer não, só aqui. no último capítulo agora. É gravado em dezembro. Em dezembro. <risos> Ai, gente, precisamos nos reunir. O Lidio está chegando e a gente vai dar sorte. Você é, Você não sabe o que aconteceu. O que? O Busta tá Morta perdeu a memória e se esqueceu do poderido. Ele voltou a apenas meu. E eu vou poder me livrar dele. Não veja a hora. A gente não, não tem tempo pra isso, não. Essa aqui foi cortada. Essa aqui já foi gravada. Essa, foi gravada. Essa foi gravada, foi gravada. Amor, mentir, o que você acha? Tô tendo uma festa lá em casa, né? Ai, eu já quero pra poder usar as novas roupas que eu comprei na minha última viagem. Vai ser perfeito. Só quem tiver o um convite eu vou entrar. São Só pessoas pré-selecionadas, não é? Óbvio, na é. minha festa pessoa... não é de roupa Aí Ai, passou roupa senhora. Assim. Olha só esse Lucas, não perde tempo. Eu já conseguiu um outro namorado. A gente poderia convidar os dois pra nossa festa. O que você acha, Federico? Que? Desculpe, o que vocês estavam falando? está um pouco perdido, meu amor. O que está acontecendo? Eu realmente gosto de estar com vocês, mas eu não sei okay. o que eu devo decidir agora. Lucas, se tudo isso é por minha culpa, o melhor é eu ir embora e você ficar. Aqui ninguém vai embora. O que está acontecendo? Era um... <risos> ah, éramos um grupo meio unido. Me desculpem, eu realmente não sei o que fazer. <risos> Que tudo. Lucas, vamos embora comigo para Nova York. O que você diz? Vamos surgir juntos. Eu não sei. O que eu faço? <risos> Lucas, se você decidir ficar, eu estarei aqui contigo. O que porra? todos os caras, Lucas, eu fico de Aí nessa hora a gente bate palma, comemora que acabou. As gravações. Vai ver todo mundo chorar, vai se abraçar. Vai me nega. <risos> Acabou agora, né? Porque em outubro a gente volta, gravando mais três episódios para ser Finale, final que vai estrear em dezembro. Sim, sim. Eu, eu te mandei as quatro músicas, então não sai. Não um WhatsApp? Eu? Hum. Não. Não, que eu eu não, tô dançando. não, amor. Isso aqui é uma cena aleatória que vai vir depois. Tipo assim. Ah, do nada começa a cantar. Aí é, eu em outro vou... Lugar. vou começar a cantar em outro lugar. Aí depois acaba, aí o Mimi né <risos> Lucas, tá tudo bem? Está assim. Mimi, eu tenho algo pra te confessar. O que aconteceu? Eu realmente me apaixonei pelo Frederico. Aí daí a casa assim. Aí acabou. A <risos> gente precisa dar um fim nisso né? É isso, a gente tem que mandar o Federico pra bem longe, onde ele não possa encontrar mais o Lucas nunca mais. E de que adianta de mandar o Federico pra longe e deixar o Lucas no grupo? Não tem lógica. Eu vou pensar em algo, mas eu vou acabar com ele. Se não, eu não me chamo mais tempo. E ele vai se arrepender de ter vindo pro Brasil novamente e mexer com o meu namorado. <risos> Aí, você não tá ali, Lucas. Lucas, você tem muito potencial. Eu gostaria de poder trabalhar na sua carreira solo também. Solo Eu? Você não acha isso muito apressado? Não. É agora ou nunca. Você tem muita... É agora ou nunca. Você tem muita chance. Você não acha Mimi? Acho o quê? Não dê ouvidos ao que a, a Talia tá falando. Ela nem sabe de nada. Eu que muito ansioso por ter mais espaço nesse grupo. Hum. É, não vejo a hora de cantarmos as novas músicas. Uma coisa de cada vez. Onde estão os demais? Precisamos começar o ensaio já. O Frederico estava no celular lá fora. Os outros ainda não os vi. Gente, eu vou no banheiro e já volto. No banheiro. Vou cabinei no bar. Eu não é a minha Amiga, Deus. você tá pronta já, Vá? Pra... Oi? Vamos tirar uma só de sua? Dá ah, é... tá... Gente, para com isso. Nada a ver. Ele nunca me daria bola. Aí eu vou ficar pensando. Beleza? Bora gravar. Ó, <risos> oh, já foi gravado ali, foi entre vocês. Você gravou? É só vocês dois? Já gravou essa cena. Tudo é isso. Se não, adianta, já Daqui, gravou. tá? aqui, depois vai me jogar da escada, depois vai <risos> me indicar, não sei. Aí depois essa cena aqui do vídeo eu já fez. Aí depois vai estar tá a gente conversando, eu não vou lembrar de você. Vai chegar o Alejandro. Sendo que foi cortado. Isso aqui já foi. É, já foi basicamente tudo. E depois aqui essa parte já é o final. Tem mais o okay que com você que vou ter que fazer? Eu vou enfim. Tem mais alguma okay. coisa? Eu recebi uma, uma proposta. Você quer ir comigo? Pra Nova York? Nova York? Como assim? Eu recebi um telefonema. E foi chamado para trabalhar no, é, no musical. Ah, não sei se aceitarei direito ainda, mas eu gostaria que você fosse comigo. Eu não sei, eu acabei de chegar no Brasil, não sei se estou preparado. Ainda nem fizemos nada bem com o Secret. Eu sei, mas você pode ter a chance de seguir a carreira comigo. E estaremos juntos para sempre. Tá bom? Beleza. Ah, não fica nervoso. Tá você quer falar? Qual que é? é? Ah, nunca comi desse bagulho. Deixa eu ver. Gracias. Em não, obrigado. Falta 3 dias pra grande vir. estreia de paciência. 3? Estrelhas! Deu pra ver a dez, né? Hã? Deu pra ver a 10? É. É. Olha com cara de... tipo de apaixonado pra ele. Nossa, essa é a cara de apaixonado do Lucas. Não, igual você tava, mas é, sem so sorrir, é sem sorrir. So tipo, só o olhar. Isso. Vou fazer mesmo. Se a cena tinha uhum, sido. Você. Mas se não vou pegar a gente ia gravar. Quer que ela vai? É Bora. Vai. Tem muita cena nossa pra gente gravar? Não, falta um pouquinho. Falta agora mais três. Três cenas? Hum. Vai. Falta um, dois, três, gravando. Tem música. Agora as cores das nuvens são tropicais. Só o sol, vermelho, está igual as minhas bochechas, me diga que eu sou, a música. a música, a música não, eu te desejo, eu te desejo, te desejo, Lucasquim. Deseja não, deseja não, pelo amor de Deus. Para. Você não quer beijar esse menino? Ah, tá mal? Isso na verdade tá. eu não, que, eu não Quem... quero terminar com ninguém. Quem é que tá? Na 4, na, na, na. Por que você que a novela termina em casais? Vai ter morte. Espera. Essa mas aqui é Mas a segunda essa... temporada... Essa aqui, né? Ele vai ressuscitar? É essa aqui. Tá. Mas eu quero terminar sozinho. Não quero terminar namorando. <risos> tá. oh. branco Mas que primeiro você vai dar uns beijos depois... Não quero mais. <risos> Foi só uma paixão de verão. Oh. Não, vai estar porque... tá eu e você sentado. Aí você vai falar: realmente você não lembra de mim? Tudo que vivemos. Aí eu falo: me desculpe, mas não. E vamos prestar atenção no que a Thalia vai falar. Aí é o Mimi pro Federico. Aí o Mimi vai o Federico vai estar tá eu... ensinando a Você vai uh! Para o Alejandro e a, a Maitê. Aí vocês vão, ah, então, vocês vão estar então assim, Vocês vão errar, fazer assim, vão fazer assim, errar. assado. Aí Federico: onde está o Lucas? Aí. aí a Maitê: acho que ele já desistiu do grupo. Vai, Federico, vai. Pandora! Pandora! Pandora em ação! Só bunduta! Pandeiro ou pandeiro? Você tá na cena? tá na cena, mas você não vai falar nada, mas você vai que você tá ali, que você, você entrou no Secret a partir da segunda temporada. Tá. Gosto, melhor. <risos> vai. Onde está o Lucas? Eu acho que ele já desistiu do grupo, vocês não acham? Olha Acho que Você já que tá gravando a cara do Lucas. Não, Não, Não fale ah, tá <risos> uma coisa dessa. Não, Não fala. uma coisa eu dessa. Eu tava me perdendo já. Não fale uma coisa dessa. Eu tenho muitos <risos> projetos pra você pra ele. Não fale uma coisa dessa. Eu tenho muitos projetos pra ele. Eu tenho muitos projetos pra ele. Oi, gente. Vocês estavam aqui? Aí a Pandora... Ah, vai ter fala. Lucas, eu estava esperando. Lucas, eu te esperando. E o que aconteceu? Bem acompanhado, como parece, não precisa mais a gente. E, e mim? Vamos ensaiar, estamos atrasados já. Eu tenho algo a dizer a vocês. Toda vez que ele chega do nada, ele chega é, falando é, isso, né? É, o, o que aconteceu, Lucas? Eu não sei se foi uma boa vir até o Brasil entrar para o Secret. Ah, é, tem que ficar com a mesma coisa. Você nunca deveria ter aparecido na sua vida. Eu também acho. Lucas, o que você está dizendo? Esse é o seu grande sonho. Sim, eu sei, mas até agora eu só causei a discórdia. Eu me apaixonei pelo Federico, mas ele namora com o Alejandro. Eu não quero desfazer um casal. Fala, ah, sim. Então, esse aqui vai te tá. apoiar. Eu conheci o Yuri já. Faz muito tempo que a gente não se via. Eu estou um pouco confuso do que eu devo fazer. É, se formos apalhar o nosso grupo, é melhor mesmo sair embora. Realmente, ótimo sem você, diferença. Eu realmente gosto de estar com vocês, mas eu sei o que eu devo... O quê? Mas não sei o que eu devo decidir agora. Não Lucas, se tudo isso for por, é, realmente por minha culpa, é melhor eu ir embora e ficar você. Aqui ninguém vai embora. O que está acontecendo? Era um tão nido. Ah. <risos> Me desculpem. Eu realmente não sei o que fazer. A Federico se apaixona. Paixona do... <risos> Pra sempre, hein? A Cris aproxima <risos> <risos> Câmara foi nos dois Foi nos dois O é. Federico se apaixona perdidamente uh. é, um é, Lucas, é Lucas, vamos embora Comigo é. Cadê? Eu não aguento de É engraçado o Lucas que ele faz uma cara de surpresa Era. Ele fala, Lucas, vamos embora comigo Lucas, vamos embora comigo para Nova York. <risos> o que você diz? Vamos oh fazer juntos? Deus. Eu, eu não sei. O que eu faço? Lucas, se você decidir ficar, eu estarei aqui com você também. O que está que... Que acontecendo? Todo mundo quer o Lucas, eu fico de fora? É. Ah, quer, quer ficar querendo o Lucas também, ué. Aí acabou a novela. É. <risos> tá. Ah, Olha lá, você está gravando. Já está gravando. Gente, estamos aqui com todo o elenco de Passões e Intrigas para avisar que falta um dia pra grande estreia. Siga a gente lá no Instagram, arroba Passões, e se inscreve tá aqui no canal porque amanhã estreia. De novo. Gravando! Gente, estamos aqui com todo o elenco de Passões e Intrigas pra avisar que amanhã estreia finalmente! Se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram, arroba Brasilinhas pra não perder nenhum episódio. Uh! Gravando. um foi Ai meu Deus, ele entrou na minha. Onde foi o Lucas? Ah, eu acho que essa altura já desistiu do grupo. Fala uma coisa dela. ainda tem projeto aí 3, gravando. Oi gente, vocês estavam aqui? Gravando Lucas, o que aconteceu? Estavam nos esperando Gravando Lucas, o que aconteceu? Estavam te esperando Gravando Pelo jeito estava bem acompanhado bem... Gravando Gente, já estamos atrasados, vamos ensaiar. não pode parar. Gravando Eu tenho algo a dizer a vocês Faz... Gravando, gravando Gravando? Não, mas eu vim pra cá. Meu Deus. Cá. Fica ah, no lugar, todo mundo. Tô gravando. Não olha pra câmera. É como se a gente vai tirando com o Lucas. Ah, entendeu? Peraí, Quem tá assistindo no. Pera aí, foca na cara. So. Gravando Eu não sei se foi uma boa ideia Mas se eu vou inventar uma secret Até que não me Eu também. Gravando Eu realmente gosto de estar com vocês Mas eu acho que Depois que eu entrei no secret Eu só trouxe problemas Eu separei casais Eu acho que não está certo isso Aqui não é o meu lugar. Gravando. Aqui ninguém vai embora. O que está acontecendo? É, realmente eu não... Gravando. Olha, realmente eu não quero de vocês do grupo. Então eu acho melhor eu ir embora e... Vai, Lucas, grava seu MV. Você não sabe... Ah, não. Frequentemente me sentindo tonto, essa sensação perigosa. Falei minha mão com firmeza, eu te quero. Não resisto o clima, está ficando quente. E abre a minha brasa com força. Esse amor é como uma montanha russa. Montanha russa. Eu preciso do seu amor. Que nem seu amor. Toda vez que chega em bolita. Bolita, Meu. E aí, gente? Bateu a nostalgia? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não assistiu Passiones e Entregas, tem disponível as duas primeiras temporadas. São 10 capítulos, 5 da primeira e 5 da segunda, disponível aqui no canal. Em breve, os cinco últimos capítulos da terceira e última temporada, será? Não sabemos de Passiones e vai ter a entrada de dois novos personagens como Milagros e Facundo. Hum, hum, hum. Eu também estou ansiosa para que vocês vejam esses dois novos temporada esses dois novos personagens. E essa nova temporada que está maravilhosa é como pessoa que escreveu, dirigiu e produziu eu estou muito ansioso e estou muito ansioso que vocês vejam também tá? Bom, se você gostou do seu vídeo dá seu like, comenta, compartilha não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e nos vemos no próximo quem sabe em breve temos aí um adiantamento mais de passiones pra vocês